aqui na Arena de Games da Feira do Empreendedor e hoje eu estou com um convidado super especial, Guilherme Amato, que é consultor de soluções digitais do Sebrae São Paulo. E aí Gui, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo, e aí como que está? arena, tem muita gente, tá, jogos. tá bombando, o pessoal tá jogando bastante. Tá sendo muito legal trazer de novo essa experiência de aprender sobre a habilidades importantes para empreendedorismo por meio de um jogo, né? A gente tá jogando com o Pico Parque, que é um jogo de plataforma e quebra-cabeça muito legal, que o pessoal tá se divertindo e tá aprendendo. Que interessante. Foram dois anos de pandemia é, e você acredita que as pessoas, elas modificaram o comportamento? É possível saber se elas modificaram o comportamento? Mudou muito. Está todo mundo mais digital, todo mundo mais conectado e todo mundo mais aberto para outras experiências. Talvez há dois, três anos atrás, uma experiência como essa não pudesse ser tão bem aproveitada como está sendo hoje, que todo mundo que está jogando, seja de uma criança ou até uma pessoa mais velha, seja quem tem empresa ou quem não tem, está acostumado a viver nesse meio digital. Então, para eles, esse meio de jogo é mais acostumado. atrás. E aí você comentou uma coisa importante que são as soft skills. Explica um pouquinho como é que funciona dentro dos jogos. Então, as soft skills são aqueles, aquele conjunto de habilidades que eles não são especificamente técnicas, são mais da pessoa como gestão do tempo, trabalho em equipe, persistência, resolução de problema, aprendizado ativo que é muito importante, que também podem ser exercitadas e melhoradas, que são importantes no contexto de um jogo, como a gente está fazendo, mas também no contexto de quem está trabalhando dentro de uma empresa. que legal. Então, a gente está aqui de sábado até terça-feira. Como é que faz para participar? É só chegar, a arena ela tá aberta para quem for chegando, se inscrevendo nas rodadas. São sempre três rodadas de manhã com uma final, passam os dois melhores de cada equipe, três rodadas à tarde com uma final e três rodadas de noite com uma final. Sempre equipes de quatro pessoas competem seis ao mesmo tempo. É só chegar e vir se divertir com a gente. Ótimo, obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Vem, empreendedor vem para cá. Vem para a arena, gente.